What's up guys? Yeah, galera? A gente está aqui em São Francisco E agora estamos indo para Alcatraz Ooh. Então vamos lá! Ok gente, isso aqui é minha irmã Ela se chama Mary, say hi Hi! Ela fala português bem? Tudo bem Maracujá a gente? Mil? Nami? E? Mary. Mary? Isso é meu cunhado, Caleb? Ai. E a gente está pegando o barco agora, então vamos! Gente, estamos chegando no Alcatraz agora Dá para ver aqui E imagina as pessoas que estavam vindo para cá é, Para ser presas uh -huh, Tipo, bem, bem diferente do que eu tô sentindo agora, né? <risos> Imagina, sim, né? Você sabe que vai sair daqui depois É, então vamos entrar Ok, gente, para quem não sabe o que é Alcatraz É um prison? Uma prisão. Uma prisão. Aqui nos Estados Unidos. É uma ilha que vocês. Tipo, dá para. Dá para perceber que, que é uma ilha. E. Foi uma prisão para os criminais mais. perigosos. Perigosos aqui. Inclusive é famoso por causa do Al Capone, que ficou aqui. Ele era um. como se fala? gangster. Gangster? Eu acho, <risos> sei lá. Todo mundo está muito quieto, né? É que todo mundo está escutando. Uh -huh. É meio estranho. Aham. Uh -huh. gente aqui é legal porque as janelas aqui ficam bem no outro lado onde os, onde as pessoas ficaram e São Francisco fica tipo 2 quilômetros para aqui outro lado da, do mar e às vezes eles ouviram as festas e as outras coisas do São Francisco então enquanto eles estavam ficando aqui elas estavam escutando as festas e, e os sons da cidade no outro lado do mar Tá, aqui fica San Francisco E tinha um monte de pessoas que tentaram escapar e fugir e nadar daqui até lá. Só que a água é muito, muito gelada. Então, era, era muito difícil para eles conseguirem chegar lá sem morrer, né? Mas é muito, muito interessante que pessoas tentaram fugir e é muito interessante ouvir os objetos que eles tentaram fugir também. Então, a gente acabamos de fazer o tour e o que, que você achou? Ah, eu adorei, super é. legal, super interessante. É, foi, foi bem diferente <risos> esse tour, né? Não é um lugar único, um lugar que, que tem uma história bem bem interessante bem divertido ao ver. É. E eu não acredito, acabamos de descobrir que tinha quatro ou cinco pessoas que fugiram e ninguém sabe o que aconteceu. É, Com tipo, eles... não encontraram os corpos, mas também não encontraram eles vivos, então até é. hoje é um mistério, né? É. Mas teve até um programa do Meatbusters que provou que eles poderiam ter escapado. Uh -huh. Que é uma possibilidade. É. Ah, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. E tchau, tchau.